Olá, tudo bem? Eu sou o Jovem Cultural e seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. No conteúdo de hoje, eu irei conversar com você sobre o que vai acontecer se você continuar expondo as suas fraquezas a qualquer um. Mas antes de darmos início, caso ainda não seja inscrito em nosso canal, se inscreva e deixe o seu like também, por favor. E bom, sem mais demora, vamos direto ao que interessa. Ser discreto e não expor a sua vida, fará com que você consiga avançar em seu desenvolvimento, pois afinal, o sucesso depende do silêncio. E para que faça sentido e fique mais claro para você, pense no silêncio como uma espada que corta dos dois lados. Um dos lados é o momento que deverá não chamar a atenção para si, ficando em silêncio, e o outro lado é o momento em que usar o silêncio vai te prejudicar, pois ao não falar, você perde uma oportunidade. E observe bem, caso saiba usar esse recurso ao seu favor, você terá não somente o um meio de se defender, bem como o atacar quando necessário, pois o silêncio não somente será uma arma de defesa contra os seus inimigos, bem como pode se tornar o um meio de intervir em alguma situação que está te deixando vulnerável. Porém, caso não saiba usar, esse recurso ao seu favor, o que irá acontecer é que a sua falta de disciplina ao sair contando para todos os seus planos e metas fará com que isso chegue aos ouvidos de seus adversários e que estes, além de saber o que planeja, também saberá de todas as suas próximas jogadas. E, obviamente, ele terá a oportunidade de colocar mais obstáculos em seu caminho do que normalmente teria se você tivesse ficado em silêncio e não falar do nada a ninguém, colocando ele sempre na vantagem. E cara, se ele sabe de todas as suas próximas jogadas, é ele quem irá vencer, certo? Pois é, a vida funciona assim, e não lidar de forma responsável e discreta com essas situações faz com que você mesmo crie obstáculos no seu caminho. E veja bem, até as fofocas contadas pelas pessoas se dá pelo fato da sua vida está sendo exposta demais. E na boa, não vejo nenhuma vantagem nisso. Muito pelo contrário. Fofocas são sinais de exposição, pois ninguém decide contar uma mentira sobre você ao acaso ou só porque ela não gosta de você. Isso não acontece. O que realmente acontece é que a partir de certas situações na sua vida, essas pessoas que desejam o seu mal aumentam a história em alguns detalhes, fazendo com que você seja o errado da história. E até que se prove que o passarinho sabe a voar, essas mentiras já são do conhecimento de muitas pessoas, te deixando vulnerável em sua imagem. E nesse sentido, caso você esteja sendo alvo de fofocas, procure aonde errou e aonde está o vazamento das suas informações, para parar de se expor